Muito obrigado, Sr. Presidente. Uh, caros e caras colegas, senhores e senhores Membros do Governo, Sra. Ministra, esteve no terreno a ver os efeitos das cheias, o que viu é o que nos contam também do terreno, lojas que até meio da sua altura estão, uh, estiveram cobertas de água, o centro de saúde que ainda não funciona, infelizmente uma vida a lamentar de uma concidadã nossa que morreu na cave onde vivia com o seu marido e muitos, muitos exemplos de comerciantes que estão a pensar abandonar o seu ramo de atividade, porque isto ainda por cima aconteceu na pior altura de todas, que é a do Natal, que é aquela em que uh, tinham mais rendimento. Isto não é normal, mas isto vai ser cada vez mais normal e, portanto, a questão que se coloca aqui é, ao mesmo tempo que tentamos procurar soluções para agilizar as ajudas uh, para quem sofreu com os efeitos de cheias, e aqui já houve várias perguntas que não vou repetir, temos de pensar o que é que podemos fazer para, a partir de agora, porque pode acontecer outras vezes já neste inverno, termos um, uma forma de ação que seja expedita e, ao mesmo tempo, credível e fiável do ponto de vista do escrutínio documental e dos gastos de recursos que são de todos, para agir sempre nestas situações e gostaria de saber se há alguma reflexão em relação a esse assunto. Em particular, nós temos... A unidade de missão para o novo Pacto Verde, aprovada no Orçamento de 2022, tanto quanto é do nosso conhecimento o despacho para a criar está pronto e temos poucos dias até se cumprir o Orçamento de 2022 e entre as suas atribuições tem precisamente o, a de a identificar e designar as áreas de ação prioritária em termos de prevenção, preparação e mitigação dos efeitos das alterações climáticas, porque concordamos todos que é preciso combater as alterações climáticas a longo prazo, mas isso não nos ajuda a resolver drenagem ou diques ou barreiras que têm que estar já construídas, se possível, no próximo ano. Finalmente, Sra. Ministra, a eu creio que concorda comigo que o aumento do abono de família é uma das maneiras mais diretas que nós temos de ajudar os mais vulneráveis, não com apoios pontuais, mas estruturais. Soubemos ontem que há 800 milhões, quatro décimas do déficit, que estão para lá daquilo que o próprio Governo achava razoável ter déficit para 22, isso significa que, por exemplo, com 270 milhões nós podemos aumentar em 30% o abono de família. O Governo irá considerar essa medida? Muito obrigado.